Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Existem muitas formas de emagrecer. Tem como emagrecer fazendo dieta, tem como emagrecer fazendo exercícios físicos, tem como emagrecer sem fazer dieta, sem fazer exercícios físicos, que... Tem outras formas de emagrecer também. Mas o que você precisa é de um O que você precisa é de um treinamento online que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E abaixo desse vídeo tem um blog, e nesse blog tem treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.